Do frutífero ao universo lucífero, sua queda terá impacto evoluindo macaco, longitude transcendental, se tornarão animal, provarão da ciência consciência do bem e do mal. Ainda serão meus filhos Tentarei nova aliança Talvez tenham esperança Não serão simples bichos E serão mais que simios. Se tornarão, desde o início Ambiental desequilíbrio E a fé criou o um sistema no ovário da Eva fêmea árvore do sofrimento, fruto do conhecimento No genital do macho Adão, a serpente estará contida para cumprir sua função que é lucifera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 Lucifer duvidas É por isso que eu vou Lucifer duvidas. Lucifer